Boa tarde a todos e a todas. Quero dar continuidade na minha fala do projeto que está em tramitação aqui nessa casa, que é o projeto do IPTU, que na semana passada nós conseguimos judicialmente, é, na Justiça, que a Prefeitura enviasse todos os estudos que justifiquem esse aumento acima da inflação. Por favor. Aumento do IPTU acima da inflação não, pode passar. Além do aumento do IPTU, uma, uma taxa chamada Laudênio impõe aos moradores de 34 bairros da Zona Sul de São José dos Campos a cobrança de valores extras à Prefeitura. Na hora de registrar seus imóveis, o que encarece as transações imobiliárias? Pode passar? Esse assunto já foi pauta da TV Vanguarda. Por favor. Olha, sempre que a gente compra uma casa, tem vários impostos a serem pagos. Mas quem faz alguma transação imobiliária em parte de alguns bairros da zona sul de São José dos Campos tem que pagar uma taxa a mais para a Prefeitura. É o tal do laudêmio, né, uma palavra diferente, ela vem inclusive do latim, mas que no fim das contas significa mais um imposto que algumas pessoas acabam tendo que pagar. E em muitos casos essas pessoas acabam se surpreendendo justamente na hora de realizar o sonho de ter uma casa. Rony já havia separado o dinheiro para comprar a casa nova no Jardim do Céu, bairro da Zona Sul de São José. Mas quando soube que havia uma taxa a mais no custo do investimento, foi pesquisar para saber o que seria esse tal de laudêmio, responsável por acrescentar mais R$ 953 reais no valor total da compra do imóvel. A gente nunca imaginou que tivesse mais essa taxinha. Já, é, já são valores significativos, já são valores elevados que a gente tem que desembolsar para realizar um sonho. E recebemos esse presente com uma surpresa muito desagradável. Ele não concorda ter de pagar esse valor, já que nem todos os moradores da cidade precisam pagar o laudêmio. Por que, que a gente tem que pagar essa taxa se nós já recolhemos, se nós já pagamos todos os impostos como todo o restante da cidade? A prefeitura explica que essa cobrança é antiga. O laudêmio é previsto em lei e aplicado em cerca de 25 mil imóveis aqui da zona sul da cidade. Eles ficam nessa área em destaque no mapa. São 31 loteamentos em uma área que inclui o Jardim Morumbi, Residencial União, Jardim América, Terras do Sul e Jardim Oriente, entre outros bairros. Segundo a Prefeitura, essa taxa se refere à transferência de imóveis que foram construídos em áreas públicas. Há 90 anos, esses terrenos pertencentes ao município tiveram autorização da Prefeitura para serem loteados, mas com a condição de que em qualquer negociação futura... Agora, vamos deixar bem claro, então, essa, essa questão. Laudêmio. O valor dessa taxa a ser paga é de 2,5% do valor venal do terreno, quando há uma negociação de venda ou transferência diária. Agora, se a pessoa estiver interessada em quitar de vez essa taxa, ela só pode ser extinta se a pessoa fizer o resgate do arrendamento. E o valor é de 2,5% do valor comercial. Olha... É, a proposta da prefeitura, nós fizemos duas emendas a, esse, a essa questão. Porque a questão do Laudeni, ela não aparece, mas como o valor venal dessa região está bastante é, significativo, por exemplo, no Morumbi, 500, 500 a 400, um metro quadrado, nós esperamos que os vereadores é, subscrevam a nossa emenda, se não através das comissões, faça uma emenda que mude o percentual do leo, Laudênio. É, eu e o vereador, o vereador Wagner Baleiro, quando o vereador, fez um projeto é, cancelando e anulando o Laudênio. Teve parecer o contrário, eu me subscrevi a esse projeto, mas fato é que eu acho, nós precisamos discutir essa questão. Então, a proposta é, do prefeito que aumenta o valor venal torna a compra e a venda de imóveis mais caro com o ITBI e com o Laudeni. Pode passar, por favor? É, eu, Amélia Naomi e Juliana Fraga, apresentamos, aliás, e aqui há, é, os vereadores apresentaram 15 emendas para reduzir o impacto a, desses impostos à população. Uma emenda que nós fizemos é o congelamento do reajuste do IPTU até 2023, em razão da crise. Tá? A ampliação da isenção do IPTU para imóveis até R$ 100 mil. Reais. A retirada da correção do INPC né, para 2023, que pode elevar os valores em cerca de 10%. O fim do carnê do IPTU para os moradores isentos do pagamento. E a redução do percentual do laudênio que atinge vários bairros da região sul. É, também queria aqui ler para vocês que vários. É, nós fizemos uma. É, falamos com os trabalhadores para ver o reajuste da categoria. Então veja aqui. O sindicato dos vestuários, falei com o Portela, a situação da campanha salarial das, das trabalhadoras foi de 5% em junho, de aumento, e 4% em novembro. tá? Isso das costureiras. O sindicato dos pretorreiros é, também ficaram dois anos sem aumento e agora, na negociação, tiveram 10,42%. O Sindicato dos Metalúrgicos teve uma assembleia agora no sábado, eles estão fechando o acordo por grupos, mas a grande maioria também está fechando a negociação em 10,42. Né? A construção civil, que a negociação foi em maio, o reajuste foi de 4% em maio, 3,59% em junho o sindicato dos da cons, dos condutores e os motoristas aí das empresas de ônibus fecharam agora o acordo. O reajuste é de 3,59% em setembro e 4% de aumento de atualização em janeiro, tudo dividido em duas vezes. O SIAC da Urbam, os trabalhadores da Urbam tiveram ao reajuste só de 8,9. O Sindicato de Ciência e Tecnologia estão dois anos sem aumento. O Sindicato dos Servidores Municipais também dois anos sem aumento, com gatilho reposição congelado desde 2019. Então, portanto, este PTU é muito cruel. Queria aqui também reforçar que a cidade de Jacareí já é o quinto ano, e é do PSDB, é o quinto ano que decide não aumentar o IPTU. Né? O, o ex-prefeito é, Mário Covas, de São Paulo, congelou o IPTU. Então, a planta genérica foi votada, porque esse discurso de que não pode votar, não, foi votado, mas com congelamento. Então, o IPTU também, de São Paulo, está congelado em, até 2021. Também lá em Nova Odessa, os vereadores autorizaram o reajuste de 0%. Então, quero aqui pedir aos vereadores que, na quinta-feira, quando foi votar o projeto, que considerem essas questões do ponto de vista social, do ponto de vista da classe trabalhadora, que não é fácil conseguir aumento, a categoria dos metalúrgicos, que eu conheço muito bem, estão no processo de mobilização, de assembleia, né, de uma série de, de pressão, e, infelizmente, o aumento do IPTU de São José vai estar 17, o aumento deles é 17. Eu apresentei um requerimento, que eu espero que ele seja aprovado, que é o que está aqui na capa deste jornal que eu fiz, que é o projeto da revisão, da planta genérica, eh, beneficia grandes sonegadores de impostos. Nós ganhamos na justiça o direito à informação. Porém, essa questão, eu não sei se vai estar nos estudos para justificar o aumento, mas, por isso, hoje está na pauta um requerimento de minha autoria e da vereadora Juliana Fraga, que solicita à prefeitura quais são os grupos e as áreas que serão atendidas porque é importante, vai ter renúncia fiscal para quem é loteador, que vai lotear, e vai ter cobrança acima é, para a população mais... É, para, para toda a cidade, né? não é só para os mais carentes, e nós vamos ter uma atualização daqueles que precisam comprar imóveis, também com o valor do ITBI. Então, eu espero que a Câmara vote a favor do nosso requerimento, porque eu acho que é... Uma questão muito séria, essa questão das grandes glebas de São José, ter, ter esta anuência, ser, ser beneficiado, sendo que todos os outros vão ter ser penalizados. Então, eu espero que esse requerimento seja aprovado no dia de hoje. Obrigada.